Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo de final de ano, um vídeo onde nós geralmente mencionamos aquela frase clássica, nós falamos que como passou rápido este ano, não é verdade? Como, como este ano voou, sabe que na verdade não foi o ano que passou, mas nós que passamos pelo ano, não é assim? Nós que passamos pelo tempo, nós que estamos condicionados ao tempo, aos três estados do tempo passado, presente e futuro. Nós voamos pelo tempo. Foram tantas lutas, tantos desafios que jamais na nossa geração imaginamos enfrentar. E a questão é, é, o que levaremos de bagagem, de experiência para esse próximo ano agora que estamos entrando? Será que você vai levar traumas, medos? Ou será que você agora vai utilizar tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, vai utilizar isso como experiência, para que você comece agora um novo processo com Deus, para que você comece agora um período de conquistas, de vitórias, um período de alegria, porque você afinal de contas é um filho de Deus, uma filha de Deus, se é que você já entregou a vida a Cristo. Para muitos ficaram isolados nos seus lares nesse ano devido ao a esse problema, essa epidemia que se instaurou né no nosso planeta, para outros nem tanto estavam correndo atrás das conquistas correndo talvez atrás dos prejuízos, das dívidas, e talvez nem viram os filhos crescer, não tiveram tempo para a família. Será que você já abraçou alguém que você ama hoje, quando você se levantou? Será que você já agradeceu a Deus por esse ano inteiro, você estar vivo, você está respirando agora, você que está me assistindo? Talvez você trouxe apenas reclamações, talvez você está iniciando o seu dia reclamando da vida, reclamando porque não tem dinheiro, reclamando dos problemas, reclamando talvez porque não é amado, porque ninguém te entende, mas só um pouquinho, meu amigo, minha amiga, você está respirando. Quantas pessoas perderam familiares através desse vírus? Talvez você perdeu alguém e isso não tem volta, é irreversível, mas eu preciso te encorajar a você prosseguir. Você precisa deixar o ano velho no lugar dele para que você, de fato, possa ter um ano novo. Porque essa é a frase que todos dizem no ano novo, feliz ano novo. Mas como de fato poderemos ter um ano feliz, um ano novo feliz, se trouxermos o ano velho junto conosco? Se você analisar, não foi só o ano que passou rápido, mas sim a vida. A vida passa tão rápido. A vida é um sopro. A Bíblia diz, inclusive, no Salmos 90, no versículo 7, que a vida tem a variação entre 70 e 80 anos, em média, e quando passa disso, vira só em fadiga e canseira, e que nós somos como um sopro e logo voaremos. A Bíblia diz que logo nós voaremos como um sopro. Por isso... Que você possa levar no dia em que você partir, que eu espero que seja daqui a muito tempo, que você possa levar somente a carcaça para o túmulo, que você possa carregar boas lembranças e desapegar daquilo que deu errado na sua vida. Eu me lembro em uma época, se você já assistiu os meus vídeos onde eu falo que no passado eu tive câncer, inclusive tem esse vídeo aqui, tem vídeos falando sobre isso aqui na descrição. Eu me lembro que quando os médicos me desenganaram, isso lá por volta de 2011, é, eu me lembro que eu levei a minha filha, que na época ela tinha acho que 8, 9 anos, eu levei ela no zoológico, que ela gostava de no zoológico, e eu com febre, com dor, com câncer, ela não sabia que eu estava com câncer, mas eu levei ela porque eu imaginava na minha mente que aquela seria a última vez que eu levaria ela ao zoológico, porque eu queria que ela tivesse uma boa lembrança de mim quando ela crescesse. Por isso, muitas vezes nós deixamos de fazer as mínimas coisas, mas que são importantes para aqueles que estão à nossa volta. Nós deixamos passar despercebido, mas a vida passa tão rápido e restarão apenas lembranças no futuro. Por isso que você ache uma maneira, uma motivação de ser feliz no dia mais importante da sua vida. E o dia mais importante da sua vida é hoje. Porque na verdade, se você analisar, não existe amanhã porque o amanhã, quando chegar amanhã, de fato, amanhã vai se tornar hoje novamente. Então, que hoje você consiga encontrar uma forma de ser feliz. Cristo é a felicidade, Cristo é a verdadeira alegria. Quando você tem Jesus, mesmo que você mora em uma casa muito humilde, mesmo que você tenha apenas feijão e arroz para comer, ainda assim parece que você mora em um palácio comendo de um, desfrutando de um banquete, porque a presença de Jesus, ela é que realiza as nossas vidas. É a presença de Cristo, a presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor que pode completar o coração de um homem, uma mulher ferido desse ano de caos que nós enfrentamos. Agora, a paz e a tranquilidade somente Deus pode te dar para que você comece um realmente um ano novo na presença de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um grande ensinamento descrito na Palavra de Deus, na Epístola aos Filipenses, que Paulo escreveu para nós, uma maneira de nos desapegarmos das coisas que se passaram, aquilo que nós perdemos... Aquilo que nos frustrou, aquilo que nos entristeceu. Que você possa desapegar dessas coisas e que você comece a projetar o seu futuro. Porque existe sim esperança. Se você está vivo, existe esperança para você e para sua família. Por isso eu quero ler com você. Se você tiver uma Bíblia aberta, não sei onde você se encontra agora, se está no seu carro, se está na sua sala, no seu quarto, aonde você se encontra, mesmo que seja no seu smartphone ou se você tiver uma Bíblia impressa como a minha. Eu gosto de utilizar a Bíblia impressa mesmo. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, Paulo começa escrevendo assim, E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, Paulo aqui está fazendo uma comparação das coisas do mundo, que ele teve que abrir mão, considerando essas coisas, as conquistas materiais, ele considerou como esterco, para que pudesse ser digno de merecimento das coisas celestiais, do reino futuro. E agora, o que eu queria te ensinar, e que você pudesse levar isso para o próximo ano, está a partir do versículo 13, que diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Veja aqui, a primeira colocação dele é, não julgo o que haja alcançado. Sabe o que ele está fazendo aqui? Assim como uma empresa faz, talvez você é um empresário e você fez isso, agora antes de, de, de, de finalizar o ano, ele está fazendo um balanço, um balanço da sua vida. E nesse balanço, nos seus pensamentos, nesse gráfico, nesse gráfico ele está ele tá colocando nesse balanço, ele está dizendo o seguinte, eu não alcancei tudo que eu, que eu almejava, eu não alcancei tudo que eu esperava, que eu sonhei para esse ano. Você está entendendo? Talvez você está aqui agora cabisbaixo, me olhando, pensando na vida, como eu perdi dinheiro tentando, eu tentei tanto, mas deu tudo errado. Talvez você está fazendo esse balanço também, talvez a sua empresa não, não faturou o que você imaginava, talvez você não recebeu a promoção que imaginava, talvez você não conseguiu casar com a pessoa que você imaginava que ia casar. Então esse balanço de Paulo, ele diz assim, ele é bem resolvido, ele diz assim, eu não julgo que haja alcançado, ou seja, eu não consegui alcançar tudo o que eu queria, mas uma coisa eu faço, e é que eu esqueço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, ou seja, tudo aquilo que me afasta de Deus tudo aquilo que vai me puxar para baixo, tudo aquilo que vai me prender, tudo aquilo que vai colocar medos e traumas dentro de mim, eu me esqueço dessas coisas e eu vou avançar, eu vou parar de andar para trás, de olhar para trás, porque eu vou acabar tropeçando afinal de contas e eu vou projetar a minha vida para frente. Ele diz, e vou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Que coisas que estão adiante de nós, meu amigo, minha amiga? Lá em Hebreus 12, no versículo 1 diz que existe uma carreira que nos está proposta. Essa carreira está proposta pelo Senhor Jesus Cristo. E no versículo 14, ele completa dizendo, prossigo para o alvo, ele não atirava para qualquer lado, não. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha foco, ele sabia onde queria chegar. Você sabe aonde quer chegar nesse próximo ano? Você já planejou? Ou você talvez está falando assim, ah, o que vier para mim está bom. Como que vier para mim está bom? As palavras têm poder, meu amigo, minha amiga. A língua tem poder de trazer maldição e bênção. O que você tem projetado com a sua família, no que você tem orado? O que você tem colocado diante de Deus? Ou será que você já é uma pessoa que perdeu a esperança? Você não pode perder a esperança. Existe um amanhã melhor. Peça para Deus, escreva aqui nos comentários, diga assim: "Eu quero viver algo novo, pastor". Deus tem algo novo para mim, eu creio que Deus tem algo novo para minha vida. Deus tem algo novo para você nesse próximo ano. Você precisa sonhar com isso, porque as coisas se realizarão primeiro na sua mente, primeiro você projeta na sua mente para depois elas se tornarem real, porque a Bíblia diz que as coisas que se veem foram feitas a partir das que se não veem. Lá em 1 Coríntios 9, 24, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim, assim também eu corro, não sem meta, assim eu luto, não como desferindo golpes ao ar. Ou seja, ele tinha foco. Você precisa ter foco, você precisa planejar, senão será apenas mais um ano comum. Existe um novo livro agora, de 365, não sei se esse ano vai ser bissexto, acredito que não, 365 páginas em branco a serem escritas. Esse é o livro da tua vida. É o próximo ano da sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio para você tomar as decisões certas. E as decisões certas, elas são baseadas na Palavra de Deus. Se você estiverem basados na Palavra de Deus, tudo vai dar certo no final do próximo ano, nós iremos nos encontrar aqui novamente e você vai estar com um sorriso no rosto dizendo, pastor, tudo deu certo nesse, nesse ano, eu estava sem esperança, mas Cristo mudou a minha sorte. Por isso, eu gostaria de finalizar mencionando o que está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à sua memória apenas pensamentos de esperança, não traumas. Livre-se dos traumas. Traga apenas sentimentos de esperança que vão te levar para frente e não para trás. Vamos juntos para esse próximo ano. O Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso segure aqui na minha mão e vamos juntos uma vez mais. Feliz Ano Novo para você e para toda a sua família.